Como eu posso te ajudar? Você veio pegar água aqui no meu quarto? Era o que eu esperava. Olha, eu sei que ficar impressionado com as coisas dos outros é fácil, mas por que você não inventa as suas próprias coisas? Oi, cara, se quiser fazer algo incrível, porque. Eu posso deixar você ficar com meu caderno de anotações. Três dias depois... Oi... Eu inventei uma fórmula para voar. Maneiro. Três dias depois... Pode entrar. Oi. Ah, oi, Lucas. Ei, Lucas, você pode me emprestar aquela sua fórmula de voar só pra eu ver a receita? Então, era sobre isso que eu queria falar. Aqui, então? Tá, eu só queria ver a receita, mas tudo bem. Nossa, e agora eu posso falar o quanto eu quiser? Correção, o quanto eu quiser. Por que quanto você quiser? Porque se eu apertar esse botão, você cai. Aham, uhum, sei. Aham, uh! sei.